fala mecânico fala entusiasta fala seguidor do nosso canal direção Hi da estamos de volta tá é certo estamos de volta espero não deixá-los tanto tempo assim sem sem um vídeo, né? sem um assunto relacionado à direção, direção hidráulica, direção elétrica, direção mecânica de alguns sistemas elétricos, tem apresentado muitos problemas. Caixa nova, é um preço absurdo, tá certo? Assim como a gasolina, né? Se já não bastasse gasolina cara, peças também de reposição cara, muito cara. É, então no que diz respeito a carros populares É popular, gente é, Deveria ter um acesso ou condições melhores De manutenção desses carros populares Tá certo? Mas, enquanto isso não acontece, estamos aqui Vendendo lenço para o seu churo Tá certo? Então, o que, que eu quero dizer com isso é que Estamos prontos, aparelhados, tá? Para fazer a devida manutenção da sua direção. É, estamos de volta aqui com é, a promessa e a proposta de fazermos vídeos, vídeos relacionados aí a assuntos mil, é, relacionados a defeitos, né? Quem sabe você é uma pessoa que está procurando aí ao menos informação. Do defeito que apareceu aí na sua direção, é, eu espero poder te ajudar, tá bom? A gente não é perfeito, nem é dominador de todo o conhecimento, de toda a verdade. Tem muita gente boa por aí, fazendo serviços excelentes, melhor do que a gente, tá? Porém, eu me proponho a botar minha cara a tapa, tá certo? E falar acerca daquilo que eu conheço. Sou novo no mercado, tenho apenas 10 para 11 anos desse serviço, né? Trabalhando nisso e então a gente não conhece tudo, tá certo? Mas aquilo que a gente conhece e sabe operar e trazer ali o serviço com garantia é o que a gente vai demonstrar e quem sabe te ajudar, tá bom? Eu estou aqui agora então iniciando é, falando a respeito das diferenças da caixa de direção hidráulica do Honda. Civic, tá certo? Civic LX, LXS é Daqui de, da região mesmo Do Sul Fluminense do Rio de Janeiro Ok? É o Honda Cinza 2008 o ano desse Honda Tá no elevador aqui tá? E vamos falar Na sequência desse vídeo Da direção que a gente vai iniciar O trabalho nela De revisão, manutenção E deixar ela pronto uso aqui Pronta entrega para quem desejar uma direção perfeita elétrica. Dos Honda New Civic 2010 em diante. Tá certo? Então, pelo menos de 2010 a 2012 nós vamos ter uma aqui. Esperamos ter mais. Para pronta entrega, tá? caso você precise. É, para poder não te tomar tanto tempo. Por quê? O último serviço que fizemos levou no total aí de 12 a 13 dias para a gente entregar a peça para o cliente. Graças a Deus que ele ficou satisfeito com o serviço. O barulho não voltou. Tá certo, serviço muito bem feito. Em parceria com um camarada muito responsável e bom no serviço de retífica da cremaleira da direção. Tá certo, uma coisa que a gente não tava achando. Então a gente conseguiu. E aí fechamos essa parceria. Ele Faz esse serviço da retífica, a gente faz a devida troca dos outros componentes como embuchamento, rolamento e outros itens mais que apresentam defeito nessa caixa de direção elétrica do Honda New Civic, certo? E com isso trazer para você aí um serviço de qualidade e de garantia. Fica com a gente, tá? Na sequência a gente vai estar falando aqui da diferença da caixa de direção hidráulica que eu vou começar aqui. Vazamento, reparo, né? Vou te mostrar aqui a, o estado dela, tá ok? tem maleira, inclusive. E depois pronta. E vou falar também, tem uma ali no chão. Direção elétrica do Honda. Quero ver se eu consigo virar aqui para você ver. É, não consegui virar no momento. Mas eu vou dar uma paradinha aqui. Olha ela aí essa caixa aí que a gente vai a gente pretende estar operando e trabalhando nela tá? Para poder deixar ela aqui a pronta entrega para o cliente que deseja olha aí, 2010 essa caixinha showa original caixinha sem folga tá? sem desgaste e vamos deixar aí a pronta entrega tá? são os chicotes que a gente tem aqui que é, no caso, sendo a base de troca É a base de troca, esse serviço tá A gente vai reutilizar O chicote Da caixa Que a qual você mandar pra gente Tá certo? Vamos seguindo então aqui Na sequência desses vídeos E acompanha aí é, Dentro do seu Tempo joia, Forte abraço